Salve, manos minas, tios, tias, galera de todo mundo, beleza? Mister aqui, com mais um vídeo pra vocês. Antes de tudo, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ative as, no ative as notificações e... Não perca tudo, todos os vídeos que nós vamos lançar todas as segundas, quartas e sextas. Assim que a gente chegar a 5 mil inscritos, a gente vai começar a lançar de vídeos diários, então ajude nós aí, por favor. Sem mais delongas, bora pro vídeo Galerinha, galerotas, voltamos agora Galera, hoje eu vou trazer pra vocês algumas dicas pra você que tá iniciando agora no code É você não se perder, você acabar é, fazendo coisa besteira Tipo, essas dicas vai ser, vai ser muito útil porque, cara, eu vou dar dicas que eu não recebi. Eu acabei. Eu entrei no Code, na raça, aprendi na raça. Então essas dicas elas vão ser muito importantes pra você que tá entrando no Code. Não Precisa seguir 100% a risca, mas segue a maioria delas. Já assiste o vídeo até o final. Já recomendo também para sua, sua galera, para seus colegas que jogam coach também. Para você que está começando agora com seus colegas juntos, já manda para eles também, porque esse vídeo vai ser muito importante para vocês. Então, simbora para a Opa, um, um, um. Simbora pra primeira dica. Então, vamos lá, gente, primeira dica. Simples Galera, é, quando você iniciar o code é, Você vai ter duas opções Você vai poder criar seu nick normal Assim, um nome super top best. E você pode criar um, é, o seu nick E você pode trocar o seu nick mais pra frente é, O seu nick você pode trocar através sei é, indo aqui na loja Você vem aqui na loja Você compra o passe vai aparecer aqui é... o passe o cartão de troca de nome aí no cartão de troca de nome você vai perceber que vai estar tá em crédito em CP você clica em comprar e vai aparecer duas opções comprar via CP e comprar via crédito cara para você para você que tá sem cash para você que não consegue comprar crédito, CP cara crédito vai ser perfeito para você porque ó é, 100, é mil créditos, de boas, você vai poder comprar, trocar de nome rapidão, colocar o nome do seu esquadrão que você tal tá, coisa assim, beleza? Essa fica aí dica número um agora vai anotando aí, porque ó, até o final desse vídeo vou botar uma dica de ouro para você que... É, tá iniciando no code e quer ainda e quer se, se aprofundar ainda mais beleza bem galerinha agora vamos para a dica número 2 pessoal é para você que tá começando agora assim é tipo faz uns dias ou faz uma semana tá se achando fodástico tá se achando pica das galáxias só porque se tá atirando em bot cara abaixa a bola primeiro <risos> Não é de desanimando não, mas cara, você só tá jogando contra bots Ou contra pessoas que também estão iniciando mesmo, no assim, mesmo naipe que você Que estão ruim também no jogo Então gente, uma dica que todos os players é, falam nos canais E é uma dica válida Gente, antes de você jogar qualquer jogo, dando ranked, é multiplayer Vai no estande de mira, do jogo mesmo, do coach aqui Eu vou mostrar De vez em quando tira pelo menos uma hora do seu dia Pra você treinar sua mira e o recuo da sua arma Porque dependendo da arma que você usar Você não vai ter totalmente domínio do recuo da sua arma Você vai ter que treinar o que? Horas, dias Tipo, eu pego pelo menos duas horas do meu dia Pra ficar treinando, ó o recuo e a mira. é eu pe eu tiro pelo menos 30 minutos só para é, fazer um pré um pré-aquecimento jogando contra os multiplayer já porque nos multiplayer. Mas de resto, eu de resto eu já depois que eu aqueço só os dedos, não é nem a mira, é os dedos mesmo. Cara, eu vou direto já treinar. Então, o conselho de um semi pro player para você que tá iniciando, cara treina, é como assim, mister treinar como? Treinar mira, é também treina movimentação, porque a movimentação ela vai ser a chave para você conseguir já para você conseguir ganhar todas as partidas, é, e principalmente você vai é, poder jogar melhor e você vai poder também é, ter uma movimentação maior também. Bem, galerinha, agora vamos para a dica número 3. Gente, eu falei de movimentação na dica número 2, então simples. É a número 3, eu vou falar justamente só na movimentação, galera. Quando vocês forem jogar é, treinar movimentação. Treine as seguintes movimentações, é, slayer sempre é, slider sempre dá um slide, sempre slide. Você que é iniciante, treine sempre slide, é, pull, slide jump, é, slide, duplo slide. É, sempre que você for entrar em, alguma, em algum lugar dom, dominação ou zona de conflito Já entre slideando Porque você já vai ganhar mais campo E você já vai conseguir é, chegar mais rápido ao ponto Na zona de conflito E você vai conseguir mais rápido no, na no dominação Independente de qual ponto você está querendo dominar Beleza, sempre chega slideando, slide ó, uma dica super da hora. Quando você chegar, já slida e já atira de primeira. Vou mostrar aqui na prática. Pera aí, vamos lá. Dica que é... Dica número 4 Gente, quando vocês vão começar a jogar Não fiquem jogando com uma, uma arma depois outra Que nem macaco pulando de galinha Gente, fica só com uma arma, fica, é Experimenta, treina com ela é, Treine o recuo dela, treine mira com ela Porque daí você já vai ter, ter pegar uma experiência com ela isso também vai você pegar uma melhor capacidade é, de dominar tanto recurso de outra arma do mesmo calibre, SMT ou assalto, como você vai ter uma boa experiência também. Então fica aí a dica. É, quando você for pegar é, para jogar, jogue só com uma arma. Fique com ela, treino com ela. É, o pé, o pé, ela no máximo é, e vai sempre vendo é, vantagens para ela. É, vantagens não uma classe para ela. Beleza, dica número 5. Principalmente para você que joga com colegas assim e já tem um esquadrão, já é, gente, você que entrou agora e já tá participando, querendo participar do Mundial. Gente, joga de manhã, de manhã é o melhor horário para você jogar. Não vai ter muita gente pro, pro assim, que vai acabar tirando, querendo te deixar para baixo ou te desanimando para jogar no mundial. É, e se você for jogar à noite, sempre joga com um amigo seu que também tá que tá um rank acima seu também ou para vocês subirem junto de ranking também é sempre bom é principalmente porque é sempre dando uma força para a equipe entendeu e muita uma coisa muito importante é, sempre é que você for jogar no ranked é principalmente no, na área do mundial que você que você entrou agora é jogue muito é, localize e destrua em zona de conflito são as melhores áreas para você jogar no jogo beleza ó oh, e dica bônus gente é toda vez que você for querer liberar uma arma é qualquer outra arma ou qualquer uma arma é, joga sempre em chip made é, contra todos ou mata mata em equipe eu prefiro comprar todos ou zonas de conflito também Porque pra qualquer arma da tá sazonal Você vai pelo menos conseguir liberar Por exemplo, eu consegui liberar Arrojo rojo 26 é, Justamente na sazonal E mano, pensa numa arma top Então fica aí a dica pra vocês de ouro Se você curtiu é... se Curtiu já espalha pros outros colegas E se inscreve no canal Ative os sininhos para que a gente possa sempre melhorar o conteúdo ainda mais aqui no canal, beleza? Se gostou, já, já ative o sininho e também, ó, deixa nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal também. Tanto de Code, tanto Fortnite. Não falo que vou jogar Fortnite, mas... É... Tipo, posso... É, é, react também. De outros jogos também. Então, deixa aí... E fique com Deus, nunca são dos seus sonhos Vão pra cima que vocês conseguem E principalmente, é, não deixe ninguém falar que você não vai conseguir Afinal de contas, é você e Deus O resto é resto, beleza? Falou, fique com Deus E a gente se vê no próximo vídeo E eu fui! Ah galera, esqueci de falar já confere os outros vídeos do canal também, já vai mandando para outros pessoais também para ajudar nós, beleza? Falou, e tem um bom dia, tarde, noite ou semana.